Essa é a nossa primeira aula, com o nosso dedilhado que a gente vai aprender aqui. E esse dedilhado é muito usado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Nós estudamos aqui o acorde com as duas mãos na aula passada. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos estudar o nosso primeiro dedilhado. E isso vai envolver muita coordenação motora. Então, tenha muita calma, muita paciência para trabalhar isso, tá bom? Vamos lá, então. Aqui... Nós temos estudado os acordes quatro tempos, né? Um, dois, três, quatro. O que é que nós vamos fazer então? Vamos começar bem devagar, tá? Ó, você vai pegar aqui, vai tocar a mão esquerda, junto com a mão esquerda você vai tocar as duas notas do acorde de dó da ponta. Então você vai tocar junto com a mão esquerda o mi e o sol, assim, ó. Ok? E você vai contar um, ei. E Três E Quatro E Vou repetir Um E Dois E Três E Quatro E Ok? Mais uma vez Um E Dois E Depois que você conseguir fazer esse exercício Você vai para o próximo acorde que é Ré menor 1 um, E 2 E 3 E 4 E Vamos para Mi menor agora 1 um, E 2 E 3 E 4 E Fá maior 1 um, E 4 e Próximo acorde Sol maior 1 um, E 2 E 3 E 4 E Lá menor 1 um, E 2 E 3 E 4 E E por último si diminuto 1 um, E 2 E e 3 E 4 E, OK? Muita paciência, tá, para estudar.